Hoje, em específico, vamos dar continuidade ao módulo de estratégias operacionais, tá? Estratégias essas que eu utilizo é, machine learning para poder é, extrair esses resultados, e estratégias também adquirida com base em outras consultorias que eu fiz. Hoje na aula é, eu botei um título um pouco polêmico, né? Nós vamos falar como você vai chegar ao seu primeiro milhão pelo os seus primeiros, começando na verdade pelos pelos seus primeiros 100 reais, mil reais eu botei 100 reais assim porque isso vai depender de pessoa para pessoa é, um ponto interessante pessoal é que em nenhum momento desse vídeo eu vou falar sobre facilidades no sentido de que de enganação ou algo do tipo, eu vou tentar esclarecer trazer fatos, dados históricos e nunca ficar tentando fazer previsões do futuro como é visto aí na internet é, com aquelas imagens, eu tenho certeza que você já viu essa imagem você investe 100 com a taxa de juros de 10% ao mês, é, aportando 100 reais, você vai finalizar 10 anos com 1 milhão. Quem nunca viu essa imagem, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar a metodologia. Segundo, eu vou explicar como funciona, os riscos e o que é preciso é, para poder é, desenvolver esse operacional. Um detalhe importante, pessoal, é que todo o curso que eu tenho postado nesse, nesse canal, ele não é 100% gratuito, no sentido assim de só fazer e tchau. Existe um pagamento, pessoal. O pagamento é você curtir esse vídeo e apoiar o meu trabalho, principalmente porque eu estou começando agora, né? Eu nunca tinha feito é, um curso assim é, em vídeo para YouTube. Eu sempre fiz uma coisa muito, muito pessoal, tá? Então, vamos lá. Qual é a estratégia, método utilizado para para isso e quais são as vantagens primeiro o objetivo pessoal da estratégia é fazer com que você faça as determinadas alocações é, em períodos em que a bolsa está em baixa primeiro vamos, vamos primeiro usar as vantagens é, após grandes quedas no mercado a bolsa ela vai estar sendo considerada barata principalmente para os grandes investidores se você for levar em consideração a movimentação dos grandes investidores Hoje, atualmente, eles têm 48% de participação ativa em nosso mercado, é, segundo dados da própria B3. O que é B3, para os iniciantes? É, é, B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, né? inclusive é a quinta maior Bolsa de Valores é, de Mercados de Capitais e Financeiros do mundo, com mais de 13 bilhões é, de, reais em, de dólares, na verdade, em valor. Né? E voltando ali um pouco As vantagens é, Nesses momentos de você Fazer essas, entre aspas Aplicações, que é no momento Onde o mercado está nas suas mínimas Então é nesses períodos que os seus riscos Eles vão ser reduzidos Em comparação a você fazer alocação Em mercado em alta Jonathan, você está fazendo uma recomendação de investimento? Não, mas eu estou fazendo aqui Uma, uma pequena análise para você Uma coisa é eu comprar todo mês Então eu vou ter um médio Vai ter um preço médio em relação àquele determinado investimento Outra coisa é você comprar na mínima Você vai ter um preço médio também Porém, você vai ter um preço médio com cálculo das mínimas Então isso aí vai te permitir um upside de resultado maior tá? Em todas as crises que aconteceu no mercado O mercado corrigiu tá? Possa ser que alguma não tenha corrigido 100% Que não é o caso da nossa bolsa Mas é, corrigiu, de certa forma Nessa estratégia, eu não vou falar para você que é, é melhor comprar e segurar. Não, existem alguns critérios, tá? E por isso que é aí que entra é, o, o trabalho ali, né? Com os dados históricos. Porque também eu vou utilizar, pessoal, ali os dados históricos. Porque é muito fácil eu ficar fazendo previsões do futuro, sendo que essas previsões, muito provável que eu não vou acertar. Então, o que mais acontece hoje nos canais aí de YouTube, de finanças, é que eles ficam fazendo previsão de Selic e etc, só que a gente não tem como saber essa é a verdade entendeu? então eu vou utilizar dados históricos dos últimos 20 anos da Selic para trazer é, não só uma maior qualidade ali na, na, na previsão da, da estratégia mas para tra trazer fatos entendeu pessoal? acho que é muito importante eu trazer fatos, porque aí eu consigo validar todas as informações que eu estou passando aqui para vocês, beleza? É... Vamos lá, quanto você precisa investir? Gente, hoje para você comprar um ETF, por exemplo, o BOVA11, que é o que eu estou levando em consideração de investimento a partir de 2011, entre 2011 a 2021 em relação aos dados, é a pessoa pode comprar hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui bem rápida, tá? BOVA11, vamos ver quanto é que está valendo o BOVA11 hoje. Se você quisesse comprar esse ETF. Esse ETF, pessoal, é, é mais para quem não quer ficar analisando ações, então, o que é que esse ETF faz? Ele é um conjunto de ações dentro de um só ativo, né? Que é esse ETF. Deixa eu ver. Bova 11. Eu acho que deve ser por causa do... Enfim, vocês entenderam. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Deve estar por volta dos 120 reais cada, tá, pessoal? Teve uma quedinha de internet, mas tudo bem. É, quanto tempo eu preciso investir? Gente, isso vai depender do seu aporte, da sua constância e do seu reinvestimento, né? no caso do seu novo aporte. É, é possível, Jonathan, eu aportar e conseguir chegar a esse resultado sem fazer reinvestimento? É, mas vai ser um pouco mais difícil de você chegar nesse valor, é, ou, muito provável, que vai aumentar o tempo até você chegar a esse valor. A constância dos aportes é muito mais importante do que o valor inicial que você vai aportar. Você pode iniciar aportando o mínimo e depois fazer aportes maiores à medida que a sua situação financeira vai melhorando. Só que sempre levando em consideração em fazer o reinvestimento ali dos lucros que você vai retirando. Tá? É... E o mais importante nessa questão, pessoal, às vezes não é nem sempre chegar nessa... Eu sei que tem o um objetivo de chegar nesse valor, mas só de você começar, eu tenho certeza que daqui a cinco anos você não vai se arrepender. Eu falei uma coisa no, no Instagram e é uma coisa que eu tenho pensado muito. Para nós que somos mais jovens, tá? Qual é a garantia que nós vamos ter de se aposentar? Levando em consideração é, o cenário atual, tá? Pode ser o cenário atual ou até o próximo cenário ou o cenário anterior político em relação aos cuidados que eles. Essas pessoas que têm aí o poder é, do balanço do Brasil, em relação a esse cuidado com o balanço. Qual é. Gente, a gente não dá para confiar nisso. A gente tem que fazer os nossos investimentos, dolarizar os nossos investimentos para que lá na frente a gente possa garantir o nosso, tá? Para que a gente possa garantir o nosso. Então, vamos lá. Existe alguma garantia, Jonathan, que eu vou conseguir ter resultados? Não. Essa é uma resposta muito óbvia. Existem riscos? Sim, pessoal. Qualquer investimento em renda variável possui riscos. E não existe resultado de garantias no futuro, com dados no passado. Porque o que vai acontecer no futuro é imprevisível. É igual aquilo que eu falei para você da Selic. A Selic ela é imprevisível. Ela pode estar ela pode tá no próximo na próxima reunião do cupom, pode chegar a ficar, sei lá, a 10. Óbvio que não vai acontecer isso do nada, mas eu estou dando um exemplo. Eu não tenho como saber qual vai ser o aumento da Selic, qual vai ser a diminuição. Eu tenho, é, com base em estudos, diários, eu tenho uma noção do que vai ser feito, né? Eu tenho uma noção que vai, ter feito, vai ser feito o aumento da Selic, né? A Selic, pessoal, é o juros, tá, pessoal? É como se eu estivesse falando aqui dos juros. Sabe aqueles juros que aparecem ali no banco? Ah, faço investimento, CDB, 10% de rentabilidade anual, tal, etc. Então, aquilo ali é atrelado à Selic, tá? Você pode atrelar também ao IPCA, né? Que o IPCA também é a inflação, tá? E a inflação, quando você atrela seus investimentos à inflação, isso... Mantém o seu poder de compra. Quando você não atrela a inflação, você perde poder de compra. Só para você ter ideia, pessoal, 100 reais em 1994, se você for pegar aqueles mesmos 100 reais, hoje ele vale, vale menos de 20 reais. Só para você ter ideia. Isso aí é, é inflação. Isso é inflação. tá? Isso é o que faz né, com o nosso capital, a inflação. Vamos lá. Eu deixei por último, porque porque eu acho importante deixar por último, dar esses disclaimers, é, deixar essas informações antes de falar sobre a execução do operacional. Gente, eu estou com um gráfico aqui é, em total return, né, tá? é, utilizando dados de 1994 a 2021, dados mais atuais, é, referente ao último fechamento do pregão de BOVA, são dados diários, tá, pessoal. E os critérios de execução da estratégia são os seguintes. Vamos para a base, tá? Vamos para a base. Na linha verde, pessoal, na linha verde, essa linhazinha aí, ó, que tá aqui na tela, essa linhazinha verde, aí é o CDI. Aí é o retorno do seu capital, se você tivesse aplicado, abre aspas, né? Abre aspas, tá, pessoal? Na renda fixa em 1995. Então, você teria um retorno, pô, da hora, mano, mais de 5 mil por cento. Mas a vida não é tão fácil assim, né, pessoal? A gente... A gente pode estar tá com um dinheiro aplicado hoje e amanhã a gente precisar por uma questão de saúde, por uma questão de querer comprar um patrimônio, ou querer comprar uma casa, né, alguma coisa, fazer um outro tipo de investimento para aumentar assim, o PL, o seu patrimônio. Então, a gente nunca sabe o dia da manhã. Né? É, em laranja, aquelas linhas ali um pouco mais voláteis, se mexendo, ali é a bolsa brasileira. Tá, pessoal, ali é, é, é o que eu tinha falado para você, ali é o IBOV, tá? ali é o conjunto de ações ali que, dá, que faz esse preço aí, é, desse ativo. Se você tivesse investido lá naquela época e segurado até agora, esse seria o resultado. Ou seja, nos últimos 10 anos, o, o, o IBOV não está nem conseguindo bater o CDI acumulado, assim, levando em consideração. Tá? só para você ter ideia, e olhe que nos últimos cinco anos nós tivemos as menores taxas de Selic, né? é, com, com a entrada do, do atual governo e as mudanças que foram feitas. Tá pessoal, em azul, aí está a estratégia, né? onde vai fazer esse, esse balanço entre quando está posicionado em renda variável e quando está posicionado em renda fixa. Tá? Então, essa estratégia, o objetivo dela é esse, é ajudar a você se posicionar no mercado de forma mais eficiente. Tá? Utilizando esses dados históricos, gente, vocês não sabem o que isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, pessoal. São informações que muitas das vezes vocês não vão ter assim na internet. Eu tive que fazer uma consultoria para poder ter acesso a essa informação. Por quê? Porque provável que eu pudesse ter acesso à informação relacionada a Selic, bolsa, etc. Mas eu estou falando assim, a estratégia em si, é, os dados, toda a validação, é, a consultoria com a pessoa que executa isso. Pô, eu não sei se eu conseguiria grátis na internet. Eu tive que desembolsar e foi muito positivo para mim. Tá? É tanto que eu estou passando esse conteúdo gratuito aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Tá? Então vamos lá, os critérios de execução do operacional Máxima histórica Você vai observar isso A máxima histórica da bolsa brasileira A partir do momento que o preço atual Ele printa uma distância 30% Ou seja, máxima Distância de 30% Quando ocorre isso? Normalmente ocorre em crises 2008 Entendeu? É, 2020 então, normalmente, quando tem uma crise, o mercado fica muito volátil e acaba tendo uma fuga de capital. Então, as pessoas começam a vender, vender, vender. Quando os preços ficam lá embaixo, eles ficam mais atrativos. E aí que entra aquela questão que a gente conversou. 48% da posição assim, em relação a bilhões ali aplicado é, é, no nosso mercado é de investidor estrangeiro. Entendeu? Então é 48 para não dizer que são donos, né? Mas são 48% é, ativos, tá pessoal? Ativos. É um volume ativo. É um volume que vai e vem. Eles compram bolsa, depois eles saem, depois eles voltam de novo. Então eles ditam aí entre aspas para onde o mercado ir. Então você ficar tentando ser mais eficiente do que o próprio mercado não vai dar certo, tá? A maioria dos fundos de investimento não consegue bater o CDI no longo prazo. No curto consegue, às vezes consegue, um, pô, pô, rendeu 1% no mês, pô, pô, pô, da hora. Mas no longo, os dados mostram que não. Esses dados você consegue pegar diretamente na B3, entendeu? Tem muito gestor aí, graduado, pós-graduação, tudo, etc. Mas quando você vai ver, você abre ali os dados do fundo dele, ele não consegue bater nem um CDI, mano. Eu, particularmente, eu me sinto desconfortável em fazer aplicações, principalmente eu que faço é, os estudos em, nesse determinado, para saber qual é o meu melhor momento para poder entrar no mercado. né? Gente, tudo que eu estou passando para vocês aqui, eu aplico na minha vida real. tá? Eu, eu, eu amo educação financeira, eu não estou ensinando aqui para vocês isso à toa. Eu botei o título chamativo... Para que eu pudesse contextualizar com base no conhecimento que eu tenho Mas passar algo verdadeiro para vocês, entendeu? Esse é o detalhe, beleza? E passar algo, bônus, né? Que é esse, esse operacional Que faz com que você tenha ainda uma performance melhor tá é, Então, voltando ali ao critério de entrada Alocação em CDI para que essa locação em CDI? É para que os momentos que não dê essa entrada, porque essa, essa entrada vai, vai ocorrer, sei lá, uma vez a cada dois, três anos. Assim, pô, demora, pessoal. Não é algo que vai, não é uma oportunidade que vai aparecer todos os dias. Mas quando aparecer, você tem que estar tá com capital ali de reserva prontinho para poder entrar. É isso com base na estratégia. Lembrando que eu estou fazendo aqui uma suposição e todo viés aqui é educacional, tá? Ah, Jonathan, mas tá, entrei na bolsa O mercado teve ali um drawdown de 30% Vamos supor, 2020 2020 aí teve um drawdown a muito mais de 30% né? Eu me lembro da bolsa ter printado ali os 70 mil 70, 60 mil pontos né? Então, assim é... Jonathan, o que é que eu faço? Je, é, eu não posso te recomendar Mas o que eu fiz, tá? 30% de drawdown Comprei. Compra. Uma coisa é comprar bolsa, tá? comprar um ETF, outra coisa é comprar ações. Ações eu segurei. Tá? Só que o ETF, em relação à estratégia operacional, né, que, que é esse objetivo que eu quero chegar, a partir do momento que o preço do mercado fechou, fechou acima, ou no caso ali abaixo dos 30% da variação, ou seja, existe uma distância de 30%. A partir do momento que ele fechou a, a, é, menor que esses 30%, por exemplo, vamos supor que fechasse 29%, 28%, então aí eu já saio da bolsa e volto para o CDI. Então, esse, esse, esse, esse lance ocorreu umas três vezes ali é, em 2020, tá, pessoal? Nos outros anos, não, porque eu nem estava no mercado, né? Então, não tem nem como fazer isso. Eu, eu nem imaginava que eu ia parar no mercado nos outros anos. Mas agora que eu presenciei essa crise, presenciei, entre aspas, também essa grande oportunidade de poder entrar no mercado financeiro. Então, assim, 30% de distância, bolsa. Diminuiu ali a distância é, menor que 30% em relação ao drawdown da ATH, então ali eu volto para para o CDI. E fico fazendo essa troca. Enquanto eu estou em trade-off, pego meu custo-oportunidade e coloco em CDI, Gente, lembrando que aqui eu botei o CDI puro, tá? Aqui é a taxa pura. Eu não botei atrelado à inflação. Nos últimos anos, o que mais, que mais subiu foi a inflação, pô. Qualquer coisa atrelada à inflação dá dinheiro. Como eu falei no outro vídeo, recentemente, eu falei, cara, se você fizer um contrato hoje, o conselho que eu dou, se for um contrato que tem um uns juros, tem uma coisa a mais, atrela à inflação, vai dar muito bom. Porque você acha que quando você vai fazer um financiamento, a primeira coisa que o banco quer é atrelar a inflação. Para que eles não percam o, o, aquele dinheiro, entendeu? Eles, eles, eles não querem que o dinheiro se perca com o tempo, entendeu, pessoal? Com a desvalorização e tal e etc. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? É, e esse material aqui vai estar disponível. É, bem detalhado aqui, bem detalhado Mesmo que às vezes eu não consiga explicar tão bem Mas eu tenho certeza que o material está bem detalhado aqui em PDF Ou seja, aula mais PDF E aqui embaixo está o link na descrição Para você ter acesso à planilha, tá? Eu agradeço e tamo junto, valeu!